Fala, fala galerinha! E aí, é pessoal? Eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui as nossas leituras do projeto All About King. Pra quem nós estamos sabendo esse mês é o quê? É? O mês do horror, né? Halloween. Tudo mais, okay. então lá no canal aula About the Book de Maíra, tava rolando esse projeto né, de leituras de Stephen King, All About King, e a gente veio fomentar aqui as nossas leituras, o que a gente andou aprontando. O quê? <risos> tá aprontando o quê? Altas aventuras e terrores que eu já é, cheguei. Okay. No meu caso, eu escolhi ler o concorrente, que foi na verdade uma surpresa, porque eu achava que eu ia ler um terror, mas eu não li um terror, é uma distopia. E aí, eu fiquei bem. não fiquei decepcionada, porque eu, eu gostei do livro, mas não né, eu esperava que por ser Stephen King, automaticamente seria um livro de terror, mas não foi o caso o livro conta a história de Ben e se passa em 2025 e aí o mundo tá todo acabado as pessoas estão super doentes e tá tudo desmantelado, só que tem uma empresa que meio que domina tudo e Ben tem uma filhinha que está doente ele decide fazer um teste pra um dos programas dessa empresa, que é tipo uma emissora de televisão, alguma coisa assim tem muito uma vibe meio pão e circo aí, porque as pessoas vivem em função Dessa, dessa programação, digamos assim, e ele decide que essa vai ser a forma dele conseguir dinheiro pra ajudar a família dele. Bem, acaba passando pra um programa que, na verdade, eles colocam geralmente pessoas perigosas, digamos assim, porque simplesmente o foco do negócio, assim, o intuito do programa é morrer, porque ele é apresentado na TV, Jogos horários, assim, as pessoas Podem matá-lo, todo mundo pode matá-lo O objetivo é matar porque As pessoas ganham dinheiro se matarem ele Então é meio tenso, talvez, porque, né Ele vai pro programa sabendo que vai morrer A gente vai conhecendo Um pouco da vida dele quando ele relembra Algumas coisas e vai Entendendo o que que o fez Chegar até ali. É claro que ele não é apresentado A população simplesmente como Bem, eles criam todo um personagem né Aquela coisa da mídia né Tem um pouco ali, um, uma crítica ele é um personagem muito irônico e a gente consegue perceber que, de forma alguma, ele concorda com aquilo, mas ele tá principalmente pelo dinheiro. A narrativa é muito rápida, principalmente porque os capítulos são extremamente curtos são 100 capítulos num livro de 300 e tantas páginas então, né? Você fica naquela coisa, rapaz: vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, vai morrer. Em alguns momentos eu fiquei um pouco perdida na narrativa porque é muita ação, ação, ação, ação, ação, ação mas deu pra ir de boas. Essa perseguição ela é levada durante todo o livro, né, porque as pessoas já estão ca literalmente caçando o cara então você fica naquele medo só que não é um medo de terror, é um medo, né do momento. Em algumas passagens ele acaba meio que questionando qual é o papel dessa empresa e como ela manipula as pessoas e como ela consegue jogar umas contra as outras e como só os ricos se dão bem olha que coisa contemporânea, não é mesmo? Os diálogos são muito bem escritos eles vão nessa vibe, assim bem ação também, e tem muita coisa nas entrelinhas ali, justamente dessa crítica que ele faz ao sistema e essas coisas assim. Resumindo bem, foi um personagem que acabou me cativando bastante justamente por esse lado meio irônico dele e por ser uma pessoa bem direta e bem prática. E o livro como um todo é tiro porra de bomba pelo amor de Deus. Eu tava em dúvida sobre os livros de Stephen King que eu tenho aqui né, que eu ia ler pra esse projeto e acabei escolhendo, acabei me decidindo por Misery, Louca Obsessão, que é um livro que vai tratar sobre o mal inato do ser humano personificado em quem? Anne Wilkes que é a fã número um de Paul Shallow. Ele é um escritor, né, de sucesso muito grande, que escreveu uma série de livros sobre essa personagem chamada Misery. Ela é uma... pelo que eu entendi, ela é tipo meio snobzinha, sabe? É tipo meio que um chiquilito, só que com drama ali no meio, alguma coisa assim. E as pessoas amam esse livro e Annie é a pessoa que mais ama no mundo, segundo ela mesma diz. Ou sofre um acidente de carro e quando ele acorda, ele tá sob os cuidados dessa mulher na casa dela, preso dentro de um quarto e... E é ali que o livro inteiro vai se desenvolver O clima desse livro me lembrou um pouquinho Aquele clima de Jogos Mortais né? Porque, na verdade, Jogos Mortais número um, Porque ele se passa todo dentro desse quarto E, pô, ele vai sofrer o pão Vai sofrer o pão Quem é que sofre o pão? O pão é felicidade Ele vai comer o pão que o diabo amassou nas mãos de N. Porque ela tem inconstâncias E tem surtos psicóticos Que vão fazer ele sofrer Mas é muito e a gente, com certeza Vai se ligar, vai criar uma conexão Com ele. Eu acho que quando o livro é assim, no caso, né? só tem um personagem, bem dizer, pelo qual a gente tem que se apegar. A gente acaba se apegando a ele de qualquer maneira, principalmente porque ele tá sofrendo muito. Então a gente cria essa empatia e acaba meio que sofrendo junto com ele, acaba se sentindo nervoso, acaba ficando ansioso pelo que vai acontecer nessa história. Esse livro aqui é um terror, claro, dividido em três partes e no meio dessas partes tem alguns capítulos da história que Paul vai escrever enquanto tá preso. Uma história que ele escreve né? a pedido de Annie, uma história que é exclusiva pra ela sobre essa personagem aqui, que no no caso vai ser a última história. Eu acho que o primeiro ou o segundo capítulo foram um pouquinho difíceis para mim, né, para eu conseguir engrenar na leitura, porque a narrativa de Stephen King, quem conhece, sabe como é. Eu não consigo descrever, mas não é comum como, não sei, outro livro de, de terror que eu já tenha lido, por exemplo. Mas no final das contas, deu certo. Eu já estava meio que acostumado com isso, porque eu li O Iluminado dele, inclusive essa leitura aqui é muito mais fácil do que aquela. Talvez pelo tempo, quando eu li Era bem Mais Novo, eu acabei dando 5 estrelas para esse livro porque ele é um terror de fato, do tipo que eu eu gosto, que é o terror real, o terror tipo com pessoas que são aterrorizantes e não com criaturas místicas e sobrenaturais e agora é pegar outros livros pra ler nem que seja no próximo All About King né? ano que vem, 2017 a gente tá aí se você gostou de algum desses dois livros tem um link aqui embaixo, esperto que você pode comprar, e ó, ainda ajudar o Elefante Literário, maravilha não esquece de deixar o seu like, curtir o vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito além de ficar ligado no que tá rolando por aqui valeu, valeu. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta aqui embaixo e valeu. O quê? De que? Diga a pessoa acabar assim. Eu fiquei, o que? Que coisa foi é essa? Okay. Link? Tem que comprar. É, tem que falar... comprar. O tempo, ah, meu pode, Deus, não, não está aguento. fácil, não está fácil pra mim. A gente tem que sobreviver, Compre, sabe?